Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Qual bebida eu devo tomar quando estou emagrecendo? Qual bebida alcoólica engorda menos? Ai, professor, é, eu quero emagrecer, sabe, mas eu já tenho mais de 40 anos e eu não estou disposta a parar de beber. Tem certas coisas na vida que eu gosto. E uma delas é beber, beber com minhas amigas, e eu Vamos lá, quer saber qual bebida engorda menos? Então, primeiro vamos entrar numa parte ideológica aqui comigo, que é o fundamentado em estudo e aplicação prática. Meu, meu, e com meus alunos e com as minhas alunas. Eu gostaria de falar: se você gosta de beber e quer emagrecer, não pare de beber. Você pode beber e emagrecer ao mesmo tempo. Porém, você vai precisar de alguns cuidados e de conhecimento. Para saber o que fazer, o que beber e qual a melhor forma disso atrapalhar menos o teu emagrecimento. Porque se eu falar que não atrapalha, que você tem que continuar do mesmo jeito, é mentira. Mas há formas, estratégias melhores de manipular as variáveis para você continuar bebendo e emagrecendo. Mas antes de eu te contar qual bebida engorda menos, você precisa entender dois pontos. Um Bebida alcoólica é caloria vazia. O álcool é uma caloria vazia. O que significa? Ele pesa na balança do emagrecimento. Se você beber, você está ingerindo calorias, que não vai servir como energia, que não vai servir como para nada, mas vai atrapalhar teu processo de emagrecimento. Porque no lugar do teu corpo estar tá gastando calorias da, da, da gordura ou calorias do carboidrato, ele está consumindo, quando você bebe, as calorias da bebida. Então, primeiro de tudo, bebida engorda. Ponto número 2, a bebida em excesso, quando você toma muito de uma vez só, ela interfere no seu metabolismo, deixando o seu metabolismo mais lento. Pois quando você bebe em excesso, você gera um estresse no teu organismo. E você gerando esse estresse no teu organismo, você secreta uma série de hormônios que serve para, para o teu organismo se reconstruir, recuperar a, a estabilidade dele, a homeostase, como a gente chama. E nesse processo, o teu metabolismo se torna mais lento. No lugar de ele estar acelerado, queimando gordura, queimando tudo, não. Ele se concentra em melhorar e o metabolismo de quando você bebe no dia ou no dia seguinte, ele se torna mais lento. Então, além de você estar consumindo caloria, teu metabolismo está ainda mais lento. Consequentemente fatores para você ganhar peso. Ai, professor, mas você não falou que tem como emagrecer e beber? Tem sim. Então, para você aprender como emagrecer e beber, eu quero te trazer a tabela aqui. Qual é a bebida mais calórica? Ai, professor, é destilado, né? Eu ouvi falar que se eu quero emagrecer, eu tenho que largar a cerveja e começar a beber destilado. É verdade? Será? Presta atenção nisso daqui. Tabela, a cada 100 ml da bebida, quantas calorias tem? Pensando simplesmente nessa tabela, pode-se ver que a bebida menos calórica é a cerveja. Por isso, não basta saber qual é a bebida menos calórica. Nós temos que entender o contexto para traçar estratégias para você poder beber e emagrecer. Funciona mais ou menos assim. Você não toma 100 ml de cerveja vai tomar ali no mínimo três latinhas. três latas equivalem a quase 450 calorias. Então mesmo sendo, tendo poucas calorias, é uma bebida que você costuma a beber mais. Mais de três, bem mais de três latinhas. Tô mentindo ou não? Ai professor, se me deixar, eu tomo a tarde inteira a cerveja, uma atrás da outra. Se pegar o destilado lá, pegando na média, sendo lá vodka, gin ou whisky, se você tomar 3 doses vai ser equivalente a aproximadamente 500 calorias. Então está empatado, mas veja que se você pega um destilado você não consegue tomar muito mais doses com isso sem passar mal antes. E um vinho, se você tomar meia garrafa vai ser um 320 calorias mais ou menos ou uma garrafa inteira 640. Mas veja, tomar sozinho mais que uma garrafa acontece? Acontece! Mas já é mais difícil do que você tomar lá Litros de cerveja, isso sem considerar o que você come quando você está bebendo e também o que você mistura com a bebida, como com uísque, gin ou com vodka, é, quando você mistura refrigerante ou na caipirinha açúcar, isso aumenta muito a quantidade calórica. O que eu quero concluir com isso, com você, é que você não deve pensar na estratégia de qual bebida você vai escolher para Beber e emagrecer, e sim a quantidade. Um exemplo que eu quero trazer aqui para você é até de uma aluna minha que tem até um canal no YouTube sobre vinhos, onde em um mês ela já conseguiu emagrecer comigo 4,4 kg. Sabe por quê? Ela tomava vinho todos os dias descontroladamente. Agora ela traçou a estratégia de a cada dois dias ela toma duas taças. Então o foco principal da bebida é você ter um controle prévio de como você vai traçar a estratégia para beber o menos possível com o que você se divirta, mas também não atrapalhe o seu emagrecimento. Porque emagrecer você tem que acelerar o seu metabolismo através do exercício físico, mas também tem que equilibrar a balança do consumo de calorias. E isso eu falo independente da sua idade, se você tem mais ou menos de 40 anos. Com mais de 40, você pode emagrecer também, sem deixar de tomar o drink que você tanto gosta. E se você tem dúvidas sobre emagrecimento depois dos 40, manda para mim, me envia lá no direct, no meu Instagram, que eu vou trazer temas aqui, como esse, que foi a pedidos. Fechado? Um abraço e até a próxima!